a gente não sabe quem são eles e vai direto para escola tentar adivinhar Eu não sei, parte de mim acha divertido que a gente pode jogar, mas outra parte é que a gente vai perder muita piada. Tem muita, dá pra voltar depois, ah é sim, vou voltar depois pra assistir o, porra vou... Como é que eu vou saber, não, eu, eu, eu acho melhor a gente, vamos ver, vamos assistir e depois a gente, a gente vê Ok Nossa, as vozes do conhecimento, né? Que horror esse áudio. O cara do astronauta tá muito triste, mano. O cara tava beijando o astronauta com a vida dele. Ele precisava que fosse um astronauta. A vida dele dependia desse astronauta. Ele tá, ele tá morto agora. Pera, é um tamandó que o quê? Que sonho ser cantor, tá? Justo. Mano, eu já esqueci todos eles. Eu não lembro de. Eu só lembro do, do Tamanduá. Tem o anão da Branca de Neve e. e ah, o mecânico novela Mexicano. Ok, ok, ok. <risos> ele fazendo a dublagem o que não ele vai ele vai fazer ele vai fazer o clássico o clássico <risos> <risos> Ai, se fuder, mano. Olha ali, o Elite não tem como. <risos> <risos> <Ele voltou. risos> OK, OK, OK. Perfeito, perfeito. Certeiro. <risos> <risos> Muito bom, muito bom, muito bom. Clássico, clássico. faz o hélio Os caras mandaram certeiro. Vou pegar um recente, vou pegar um recente. Ah... Nossa, eles fazem troca até hoje, que eles tinham parado. Ah, eles pararam, mano. Tinha que eles faziam, que eles pararam, que eram só perguntas, né? Acho que ficou repetitivo demais. Calma, deixa eu achar um aqui. Era difícil? Ah, mas acho que essa era a graça. Mano, eu só perguntas é, um, é um dos mais divertidos de jogar com seus amigos, tá ligado? Se tem algum rolê você começa... vamos, vamos jogar... Era tem um novo... Ah, não é, não é novo não. Só perguntas é um dos mais engraçadinhos de, de você fazer com seus amigos, você não precisa improvisar muita coisa, você tem que, tipo, só... Só tem que ficar fazendo perguntas, é, é no mínimo engraçado. Eu nunca vi como é... É literalmente só perguntas, tipo, são, se, se, se uma pessoa te pergunta uma coisa, você tem que responder com outra pergunta, você nunca pode responder. Se você responder, você perde e sai do jogo. É basicamente isso. Deixa eu ver o último só perguntas. O último só perguntas foi 3 anos atrás. E eles eram pouco, eles eram 20 só. <laughs> é muito bom, mano. Ha ha ha I <laughs> Tá indo longe essa. Tá indo longe. <risos> Ele se matou sozinho, porra. Ele perguntou Nossa Plateia querendo meter o dedo Ele perguntou Dá pra ficar quieto Ele voltou. Tá parecendo fiscal de regra no chat. Nossa, mano, Marco Luga. Que isso, mano? Que isso, porra? Estou <laughs> indo bem, estou indo bem. <risos> esse era muito bom, esse era muito bom Clássico, clássico Não tem jeito, né, mano? Heckler é só pra cortar a brisa mesmo Ah... Tá bom, chega. Chega, chega, chega, chega. Tô esperando, mano, tô esperando a Lorena. É, até agora nada. Até agora nada. Aquele mercado que você viu no Reddit? Ah pô, esse comerci... eu já vi esses comerciais, eu não sabia que esse lugar existia mesmo, era tipo um comercial real de um lugar real Não era real, claro que era, porque ele fez, ele dirigiu alguns comerciais para experiência Omega, Omega Arte Imersiva. O lugar existe mesmo, é tipo um museu. Omega lol. O minha, o minha, o minha. O minha. Só uma, só uma, só uma. Só pra dizer, só pra dizer. Tá bem. Chat de subs no Discord, tá lá. Só entrar. Só clicar. O Minha, o Minha, o Minha Deixa Tetris mesmo, Weeb, não bota de Astris, não, acho mó feio Bora Nossa, começamos como? Que partida amaldiçoada. Vou recuperar, vou recuperar, juro, juro, juro, juro, vou recuperar. Olha, Nossa, já, li, já vi a turn, já vi a turn. O cara não brinca em serviço. Olha esse bonito, olha esse bonito. Bota por dentro, deixa passar. Não consigo. Foda-se, pode ser. Não consigo, foda -se. Vou ficar preso para sempre, ali. Dá pra virar, dá pra virar. Fácil, fácil, fácil. Pau, pau, pau. Nossa, eu vou agrar uns 30 ataques agora com esse combinho que eu fiz sem querer. Vamos limpar. Aí é foda. Nice. Dá tempo, tem que dar tempo, tem que dar tempo. Lindo, lindo. não, eu não podia ter errado esse, perdi. Ah, eu não podia ter errado aquele, sem querer. Era só uma. O Deus do meu Nossa, foi tão. Nossa, era só acertar, era só acertar. Era só acertar, era só acertar. Era uma pecinha, mano. Mais uminha, um mais uminha, um mais uminha. Um Nossa, essa é pesada, essa é triste. Mais uminha um com a aposta? Quer abrir a aposta? Essa. Com essa aqui eu não perco. Vai. Estou esperando a Lorena para jogar. Calma aí, caiu. Caiu o server Acho que caiu. Aparentemente caiu. Hip, vai ter que vai ter que dar refund. É, caiu, caiu. Caiu a partida. Deixa eu ver. É. Tá travadaço Vou tentar dar new, new Game, vamos ver se vai É, travou, travou, travou Caiu o servidor inteiro dos caras, aparentemente. Aí, vamos ver se eu consigo criar. Tá, vou criar mais uma. Quem viu, viu. Vê se vai. Pode ir. Dependendo de quanto, quanto tempo tem ainda, vocês acham, de, de Obscure? Acho que tem mais umas 4 horinhas de jogo, né? Se pá, a gente vai até de madrugada hoje também, tomando um vinhozinho. Mas tá com uma cara de late game, na real, né? A gente tá tipo no... Se for seguir a lógica do Resident Evil, a gente tá entrando no, no subsolo da escola com um laboratório secreto e uns bichos gigantes. Caiu não, né? Ih, peraí. Ih, peraí. Caiu. Caralho! Não é possível. Eu, tô, eu não tô nem publicando o link, tipo, não era pra, pra caindo assim, velho. Eu não tô nem divulgando, tipo, os caras devem aguentar uma sala com 100 players, tá ligado? É a, é a graça do jogo. O que é isso, mano? Eu tô ficando puto, mano. Eu tô... Puto, velho! Não consigo perder! Fator Tetris <risos> Tá tudo acontecendo de novo Mano, eu vou tentar mandar uma agora Eu vou tentar mandar uma agora Quem pegar, pegou. Quem não pegar, não pegou. Não vai nem ser no, no subchat. O cara ficou puto porque não conseguiu perder no Tesla. <risos> o retorno. Mano, é inversão, né? Tem que inverter a narrativa, velho. Vambora Essa vai ser, mano Mais acirradinha Porque tem menos gente Quanto menos gente Mais porrada Porque os ataques eles espalham menos. Você pode tomar uns combos chatinho. Isso foi feio. Como é que anda o trick tower das pernas, hein mano? Ainda tem gente que joga? Eles balancearam o, o, os, a, os modos cagados do jogo? Que era só spamar a torre até pegar concreto? Ou rezar pra pegar ilha? Ou tipo, ficar propositalmente em último, aí depois só ruxar a torre e ganhar? Ou ainda existem essas estratégias? Tá a mesma coisa? De Trick Towers. Mano, depois você... Quando você joga Tetris normal, se você jogar Trick Towers, o seu cérebro quebra. Porque as peças são as mesmas. Parece a mesma coisa, mas é completamente diferente. Essa é clássica. Caralho. Mano, subiu do nada. Terceiro. Qual que era a aposta? Qual que era a aposta? Top 5. Justo. Mano, manda uma no... Rapaziada, manda uma música nova aí, que você acha que é... Que é underrated, que devia ser popular, ou vai ser popular e não é. Qual que é a nova música do momento? A Zika. Manda aí, manda aí, manda aí. Over and Over Jack White. Quatro anos, mano. Música nova, quatro anos atrás, by the way. Go ah, do Polifia. Eu gosto de Polifia. Essa é de semana passada. Bobinho? Mano, quando é pvp você tem que ir com um pouco mais de calma no tetril Só no final que vale a pena você ruxar. No tetril não, no... como é que é o nome desse? Gestries Mesma coisa. É. Ah, inclusive, mano, mas o cachorro atira. Acho que o vinho chegou. Se os vinhos chegaram, significa que a gente vai jogar na próxima. E a Lorena tá chegando Essa nova deles tá boa mesmo essa música Ou oh, alguma ideia de coisa botar na roleta pra Lorena fazer? Porque tem muita coisa que tipo sou eu que tenho que fazer, tá ligado? Tipo dar sub Podia ter umas coisas novas na roleta só Você maquiar ela? Não, coitado, aí ninguém merece Bro, por que eu fiz isso? Calma. Uf. Ah! Ok. Se eu tivesse segurado um pouquinho mais, segurado um pouquinho mais. Bolinha tá, mano, bolinha tá de sacanagem. Caralho, o síndico Sidney... Não, você tá de brincadeira. O que, que é isso? O síndico Sidney enviou 160 linhas. Isso é desumano, velho. Quem é esse homem? Eu mandei, mano, eu mandei 53. Mano, o cara mandou 160. Simplesmente o síndico Sidney. Mais uma. Outra música, chat. Diz uma música aí. Diz uma música aí. Drowned in Emotion. Modes a posto? Não, não, não. Tentou fazer junto e cancelou. Fear of the dawn. Ué! Ah, porra. Eu, eu vou começar outra. Essa não contou. Cometi um engano. Safe. uh, um. clássica, essa é boa pra caralho. Uff Ah! Ah! Bora. Lá. Ah! Ah! Não deu. <risos> Nossa, eu me mano, eu me enrolei, eu deve ter, eu devia ter guardado. Me enrolei ali. Acontece, acontece. Deixa eu perguntar pra Leonardo como é que tá antes de poder ir na próxima. Ih, Escolhe algo pra jantar. É que a gente já fez a janta, tem frango e batata já. Sobrou. Saideira, saideira, e aí vamos de terror, mano eu pedi pra Lorena comprar um vinho, ela comprou um ritual velho, ela tá maluca, é pra tomar um vinho a gente vai transcender velho, tá doido? Ô, oh, porra, que isso? Música, música, música, uma música boa. Eu quero uma música nova, pô. Os caras mandam música de 2003. Que que é isso? Isso aqui é pop. Nossa, pera aí, mano. Eu derrubo. Um... Mano. A clássica. Calma. Uh... A clássica, a clássica. A clássica. Ah, não tem. Essa aqui não tem. despertou memórias master chef com assim <risos> master chef uhum. Devagarinho, devagarinho Sem afobar Ah, não. Nossa, fiz bosta. Ah, eu não ia ter guardado esse C. Porra, mano. Eu guardei o... Nossa, tava bonitinho. Tava bonitinho. Entreguei. Tava bonitinho. Eu apertei C na única que eu não podia, que era o amarelo. Era só ter segurado. Eu não, vi, não, vi, não Agora cedeira, cedeira real, pode, pode, pode abrir, pode abrir, abre Abre, pode, abrir, pode abrir. Oi, amor Oi. Calma aí ah, uh, como é que eu faço isso eu não faço? Eu limpo, assim, assim, assim. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Bro. Calma. Foca em limpar. Foca em limpar. Passa o pano. Ok, ok, ok, ok, ok. É isso. Limpo, limpo, clean. Tá cheirosa. Finalmente, né? Porra. Hoje é domingo. Desligou o sol, tá maluca? As plantas vão todas morrerem. Oi, gente. As plantas vão todas morrerem. Olá, é, galera. Eles, eles não estão te ouvindo a música da é minha Baixei. Vasco. Ah não. você tá de brincadeira. Bro. Mano, eu vou até o final. A gente descobre, mas acho que caiu. É, caiu, caiu. Não, caiu, caiu, caiu. Pode dar refund. Foda. Pronto pra games? Pronto pra games. Let's go. Agora que você é a ganhar essa da refund. A culpa é das estrelas. Calma aí. Deixa eu botar aqui. Aí, foi. Bora de obscure? Obscuri? Obscuro. Você não tá aparecendo, amor. Ah, o controle. Vem puxar. Pera aí. Deixa eu organizar aqui o. Vem puxar aí, vai. Deixa eu puxar as coisas aqui. Puxa aqui. Eu tô puxando eu meu fichado. Oh, sem abrir a mão, por favor. Não tô abrindo, já foi tu. Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Ele roubou eu a Eu nunca perco, visível. eu nunca perco. Em compensação, não perde pega papel de tesoura, sempre pega. Você pode mentir quando quiser, a internet está de prova. Deixa eu botar morte roleta. Aqui, perfeito. Tem que desligar as luzes não. Calma aí. Você tem razão, eu posso desligar todas as luzes, porque a minha luz da minha vida já está dentro da sala. Vou levantar aqui, o Otário. Aumenta um. Ah, o monitor. E vira um pouco pra cá também. Calma aí. Puxa o Mike. Calma, tô organizando, turma. Tô... Nossa, que música linda. Que emocionante. Cara, não para! Você quer ir servindo o vinho enquanto eu tô Conta pra eles o almoço que eu fiz hoje Frango, batata, foda! Dá pra ouvir de boa? Como é que tá a distribuição de volume? Que eu tô na caixa de som Não dá pra ver a Lorena direito, mas é culpa. não tem muito como fazer isso, ela tá surrando. Mas daí tu pode chegar um pouco pra lá, pra eu poder enxergar. Calma. Calma aí, hein? Bora. No último episódio de Obscure. Vamos, amor, temos que matar essa criatura. Não, você morreu! É lobo, sempre cuida, seu loba. <risos> eu resolvi mais um puzzle e você ficou olhando, amor Realmente eu sou muito inteligente É verdade, eu namoro o homem mais legal e bonito que tem Eu sei, eu sei Não, porque eu não consegui né? Bora. A gente foi preso. Ah, tem que ser aqui, peraí. A gente foi preso pela. Como é que a gente foi preso mesmo? A gente foi preso? É, a gente. O Kenny tinha sido preso. Ah, é verdade. A gente foi preso de alguma forma. Como é que a gente foi preso mesmo, chat? Foi uma granada com veneno? Verdade, mano. Foi o diretor que tá com a gente ou eu tô doido? Foi, foi o diretor? Eu te, na minha cabeça foi o diretor que apareceu, ele tá com uma bomba de gás, mas não sei se foi, se foi ele de fato ou não. Uh, não vai apagar a luz? Vou, eu, eu vou baixar só, se apagar eles não enxergam tá. a gente. Ele é Isso é o máximo. Ah, tá. Se eu aumentar mais aí, vai entrar na câmera, aqui ó, aqui é o máximo. Ask, confirma. Ok. Tá. Ah, ué? Cadê os itens? Tá, os seus itens são os de baixo. Acho que eu tô sem item. Me entrega. Me entrega os meus itens? Peraí, vamos lá. Não, é isso aqui. A minha outra. Então moeda, vou... A outra morreu? Não. Só morreu um até agora, que foi a gostosa. Gostosa 1. Um. Você tá ferido? Calma aí. Eu vou te curar. Ó, eu vou te dar o taco que você gosta. Já. Começamos mais um, um episódio de list do sexo. Dar. Aí eu vou te dar a pistola boa. Dar. Me dá o. Me dá o. Amor! Tá louca, porra? Tá maluca? Me dá o. kit médico. Tu não vê que eu tô passando mal? Calma, deixa eu, eu. tô te dando o um jeito de se defender. Um, um bom pescador, ele não entrega o peixe, ele ensina a pescar. Vou te dar essa 12. Quer que eu coloque a lanterna nela? Pode ser. Aí. Aí toma. Eu não consigo te dar. Uh. Só bater não! Na... Que isso, tá maluca? Feia. Para de bater a mina, porra! Você tá doida? Eu não consigo te dar. Aí, eu consigo, você tem tá perto. Fica perto de mim, fica perto de mim. Então me dá. Tô, tô doente. Aí, dar. Não pera, me devolve, porque essa era minha. A sua é que tinha a mesma munição. Cadê? Não, é da outra, é o, é o RB, é o da direita. Ah, tá, tá, fazendo. É esse aqui? Não. Esse é o pistola. Esse, aí você clica e dar. Au! Ok. Deixa eu ir de giga -shade. Vai, vai. Tá, troca com a loirinha. Eu troco com ele. Para porra, eu tô morrendo. Como é que estão as vidas? Vamos ver. Nossa. Eu Deixa eu ver os personagens. Obrigado. Ah, mano, eu tinha tu te vai, enganado. Vai. Tá. Nossa, eu tô... Mano, eu tô fudido. Só o maninho de boné ali que tá suave. Onde é que tá o maninho de boné? Quem é essa mina? É minha irmã, porra. Não conhece minha irmã? Quem que é o outro? O último ali? Sou eu, morto. Eu preciso... Tá, eu, eu vou ter que usar o medkit que eu tô morrendo, tá? Ou você quer... Como é que tá a sua vida? Ah, você tá machucado, mas não tá tanto. Tem... tem a gente tem um energético? Um energético? eu vou usar. E aí eu tanco as coisas se precisar. Uau. Wow. I'm ready to rock. Você vai abrir aquilo, você vai rápido que É isso, é muito melhor. Hey, get a hold of yourself. OK. A gente foi preso nós quatro, se você não assistiu o primeiro episódio, primeiro episódio. A live de ontem, a, a gente é quatro estudantes da mesma, da mesma escola e a gente Tá, descobriu que embaixo da escola tem esse lugar, esse bunker abandonado que estava sendo feito experimentos pelo nosso diretor, que é imortal. E ele tinha um irmão gêmeo. É, é essa a história até agora, é. basicamente. E agora a gente tá preso e tinha um careca. O careca morreu. Vamos lá. Deixa eu sair. trancado. A gente tem mapa daqui. Aí ah, não, não, pera, vamos explorar aqui antes. Agora eu já subi. Ah, a gente veio daqui. Ah. Copia de ordem paranormal, pois é. Eu tô entrando com os advogados já. Se eles usarem a palavra é, enigma, eu já ganho, porque já eles usaram já. Um lodo, né? eles, eles já usaram fio, o nome Fear. Pera aí, amor. Ai. Eu vou, ó, eu vou mirar. Pera, tira esse botão. Eu tenho que. Eu, eu vou desistir. Sai de perto, sai de perto, sai de perto. Você vai morrer. Eu vou de tapa ou eu vou de. Não, você vai de 12. Esse bicho é. não dá pra puta de Vai rodar. Eu vou dar load. Eu tava me acostumando a. Tô me acostumando ainda com os controles, ok? Não, ele falou. É, sai de perto. Que eu ia tancar, que eu tinha mais vida que você. Nossa, tankou muito, hein? Tomei 3 hits. E morreu. É. é. Então tancou. também. Mas não, tu decidiu sair antes.